Sou eu E aí Daniel, faz tempo que eu não troco uma ideia cara. Eu não sei assim, mancada Daniel Eu tô, cara, você tá ligado no ninja né Daniel, eu tô ninja Daniel Você tá ligado no ninja né Aquela piada lá é muito boa Daniel Tipo assim, o cara lá, o cara lá Presta atenção Daniel O cara lá tipo, hoje Na hora que começou a DTC, Eu olhei pro céu, não sei se você viu Daí eu vi uma parada lá Rasgando o céu Daí o outro mano voando, rasgando os ares, luminoso, ai meu <risos> ah Daniel, Daniel, Daniel, olha Daniel, mas vamos falar uma coisa sério, velho, sério, hoje tem um vídeo cabuloso, cara, um vídeo muito sério, cara, e esses povo aí, ao invés de me tragar, me tragar o like, não tem dislike, mas o YouTube tirou um o dislike, filho. isso é ruim, cara, como é que ver o tutorial do Juninho um Gameplay? Sem saber se o bagulho é, é... tá lá. Como é que serve o um Manual do Mundo, cara? O um Manual do Mundo ensinando a lá extrair ouro da África do Sul pra Coreia do, do Sul da África. Não, não tem como, cara. Tá ligado? É isso, velho. Muito ruim isso aí. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Entra no Amino, cara. É nóis. Joker Supremo. O quê? Olha só. Eu não tô sendo mais dublado pelo KFOS. Interessante. Ei, Daniel. O que tá acontecendo aqui cara? Ah... Esse, coisas... Cabulosas sobre você. Eu vou te explanar, Daniel. Sim, eu vou te planar, cara. Inscritos de todo o Brasil. É... Daniel Leite está errado. Este vídeo aqui... Gigante Supremo vezes Eco Supremo. Tem um erro nesse vídeo. Tem um erro. No passado, o tio cara falou que esse vídeo estava totalmente certo. Que era errôneo. Discordar... Mas eu, Daniel, eu sou supremo E esse vídeo tem que ser mudado. Você sabe, você sabe o erro que você cometeu aí. Você sabe que esse vídeo tem que ser mudado. É melhor você fazer isso agora. Senão eu destruo o Bartolomeu. Você duvida de mim, Daniel. Eu acho que essa luta. Você é fantástica, não? É melhor você, Daniel. Porque eu sou f. Ah, qual é, Daniel? Censurando f, pelo amor de Deus. Que filha da f***, Não censura, Daniel! Eu sou. Eu sou tão f*** que se eu quiser eu invoco o flash reverso aqui, cara Meu, e olha só como eu sou eu vim aqui em outro multiverso com a minha velocidade. Barry, sabe aquela vez que você foi para outra realidade só para se inscrever no Daniel Leite? Fui eu, Barry. Eu era o Daniel Leite. Barry, sabe aquela vez que tu perdeu o bebê com a gorila lá? Fui eu, Barry. Eu era a gorila lá. Barry, sabe aquela vez que o Coringa disse que era a culpa da sociedade? Fui eu, Barry. Eu era a sociedade. Que linda ter tempo é essa? É culpa sua, Barry? Não. Tenho quase certeza que não. Creio que fui eu. Sim, fui eu. Quando eu matei a sua mãe, eu virei um resquício do tempo e vim para essa linha temporal para comer um hambúrguer. Isso, fui eu, Barry. Eu sou o hambúrguer. Ora, ora, ora. Eu não falei? Tony! Meu querido. Sabe aquela vez que você veio para essa realidade? Ou seja, agora fui eu, Tony eu era o Barry <risos> Tá vendo a grandeza do meu poder? Sentiu a f****** do palhaço? <risos> ah, cara, você tá entendendo, Daniel? Eu te dou um aviso, você vai ter que mudar esse vídeo É, Bartolomeu, qual é a sua opinião? Sejamos sinceros, Bartolomeu Eu não quero lutar com você, você é um gato f******ão Nós somos... Você não tá do meu lado, Bertolomeu? Concordo com você, Joker Supremo, mas como você consegue ser tão poderoso e invocar um flash reverso com voz de adolescente, eu faria melhor, porque eu mesmo sendo um gato tenho mais racionalidade que um risoniano louco como você. louco sociopata maluco? Um vampiro emocional? Caraca, pera! Onde eu tirei essa cena? Ah, foi lá do Bob 10, né? Verdade! Mas, Daniel, você tá ligado? É um aviso, Daniel. Mas, que cara, que que o Orochi tá fazendo aqui? Que que o Orochi tá fazendo aqui? Essa é a mesma animação de antes? Cadê a verba, véi? Pronto, galera, já deu de Joker, né? Tem que começar o ano com um, um vídeo assim, né? O Joker, o Joker Supremo dando show aí que nunca mais eles está aparecido no canal. Mas depois dessa intimação toda... Tirar, assim, o remake, o Ben 10, deixa eu ser um alienígena, né? Eco Eco Supremo versus Gigante Supremo. Mas antes, vamos aí para o vídeo de hoje dos Top 10 Fan Mais Poderosos de Ben 10 Amino. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Galera, é importante lembrar que algumas regras, né? Que no caso essa lista ela não possui nenhum tipo de forma alternativa, como os supremos, os ultra supremos, os Primordiais, os ultra version darks, os ultra version lights e nem os ultra version Mengão. Ela também não possui nenhum alien canônico do próprio Ben 10, nem fanais de espécies de outras franquias, como os simbionos, os kryptonianos, os Saiyajins, etc. No entanto, nessa lista há mutações e subespécies de aliens que existem em Ben 10, mas essas variações nasceram no verso e também tem em mente, galera, que essa lista não não é completamente justa, por causa que há muitos aliens com nível de poder iguais aos aqui presentes. Por causa que lembrando que o Aminoverse tem mais de 3 mil Wicks de alienígenas registrados. E portanto não é possível ver todas elas e chegar a uma conclusão. Daí essa lista é apenas uma junção dos aliens mais fortes, notáveis, que dão uma boa ideia do nível de poder dos seres do Aminoverse. Eu vou para entrar no Amino e fazer parte desse metaverso incrível que tá aí na descrição. Em décimo lugar temos aí o Telewolf. Cara, o Telewolf ele é um monstro em poder, ele pode teletransportar e teletransportar qualquer coisa para qualquer lugar. Ele pode teletransportar em prática matéria infinita para qualquer lugar, até mesmo lugares que não existem, como as ilusões. Ele tem um poder de Rentscende, no caso ele pode diretamente teleportar os seus ataques ao oponente, mesmo ele estando em enorme distância. Ele também possuem incríveis sentidos, capaz de detectar basicamente qualquer coisa baseando-se no cheiro, e com a sua adição absoluta, ele pode até mesmo ouvir o futuro e todas as ramificações possíveis. O seu poder mais famoso é a invocação alienígena. Permite com que ele invoque qualquer espécie para batalhar. Aí ele pode controlar eles. Ele pode invocar até aliens supremos. E dado que o Telewolf é um Glass Cannon, esse poder o ajuda bastante em batalha. Bem, todos os aliens adianta, eles possuem algum tipo de poder para negar ser invocado pelo Telewolf. E em nono lugar, temos aí o Big o Big Quail, ele é um coelho-orapós do planeta Anortelecnia, que é do mesmo planeta do Telewolf. Embora ele tenha atributos aprimorados e, em geral, grandes capacidades quando o assunto é combate físico, a sua velocidade é até mesmo dita ser mais rápida que o teletransporte do Telewolf o seu real poder, é a sua magia irrestrita. Não há um limite, claro, para sua magia. Ele pode se regenerar instantaneamente, usando a sua magia a partir de vários levels. Ele pode obter conhecimento e ver o futuro com clara evidência. Ele pode invocar objetos de qualquer tipo e também dissipar qualquer objeto... Essencialmente destruindo a matéria, cara Ele pode usar enormes poderes mentais Como a telepatia, ilusionismo, a telecinese E ainda mais, ele pode até mesmo Causar manipulação da realidade Embora no caso da magia a maior fraqueza Seria o custo dos feitiços Pois a magia sempre tem um custo, né? O Bico realmente é capaz de pagar todo esse custo É por causa que ele possui vastas reservas de energia A sua mana na verdade é tão densa Que a sua aura aparece azul Ao invés de mana comum que é rosa Segundo Darwin McDuff, ele falou que mana da Gwen no clássico era azul, por quê? Por causa que não manipulava diretamente Também porque era mal treinado Agora o ele tem capacidades mágicas no mesmo nível de um anodito no ápice Até talvez melhor e ele desfaça a cor original somando para o azul, né? Os caras pensaram que ele é fraco, ah meu amigo, na verdade ele é muito forte e é tchau para vocês se você tiver numa luta contra ele. Em oitavo lugar, o Absoluto. O Absoluto ele é um amalgado de todo o potencial genético da corrente Codon, tem em prática todos os poderes de todos os aliens da corrente Codon, até mesmo do Alien X, isso mesmo. Isso significaria que ele tem total poder do multiverso sendo realmente o Absoluto, é por isso que ele tem esse nome. Depois, usando o poder de ter uma total autoridade do multiverso, o Absoluto pode ter todo o poder do Alien X, enquanto usava a biologia e a mentalidade avançada de outros aliens para descartar as fraquezas que o Alien X tem, como a sua vulnerabilidade à absorção de poder e também as suas múltiplas personalidades. Aí com isso vem a pergunta. Ah, então quer dizer que o Absoluto não é o Alien mais forte, não é o número 1? Um? Simplesmente, embora o Alien X e o Celestial tem um poder absoluto em multiverso, é exclusivo daquele multiverso, e dependendo da manipulação das leis cósmicas daquela dimensão. É como o próprio Derek J. Watt confirmou, é que em outras realidades onde as leis cósmicas são diferentes, o poder do Alien X ele pode ser diminuído ou totalmente nullificado. Aí com o Alien X, nesse caso, funcionando bem parecido com a manopla do infinito, se a gente for parar para ver. E Embora tenha poder absoluto na sua realidade natal, seu poder é inútil em outras realidades. Daí no Omniverso, o multiverso base não é a única realidade. Tem muitos outros multiversos com consciências cósmicas diferentes e dimensões superiores a esses multiversos existentes. E existem, obviamente, aliens que podem afetar grande parte dessas realidades. Em sétimo lugar, Nephilim. Um conceito recentemente novo do hominoveso, o conceito de Tocustras, nasce da energia da luz e energia escura. A base dos poderes das criaturas mais fortes dessa existência, os versão Dark e os versão Light, sendo o um equilíbrio perfeito dessas energias em seu corpo. O Nephilim, ele pode controlar ambas as energias enquanto das grandiosas e, por isso, ele pode desestabilizar a ordem natural do atual minou verso e realizar enormes feitos com isso. Essa espécie acabar de se mover trilhões de anos luz. O Zepto segundo, né, lembrando que o gigante é um ali muito rápido, imagina a variação dele aí bem poderosa né? O Neflin, ele pode desejar que ilusões indistinguíveis da realidade surjam, né, do mesmo nível dos poder dos Risonianos, ele pode criar vida e até mesmo forçar o conceito de vida em coisas que nem sequer existem, ele pode apagar a matéria da existência e o seu poder pode até mesmo afetar conceitos abstratos que transcendem qualquer matéria física com qualquer dimensão de número e dimensões geométricas até mesmo infinitas. Em sexto lugar, Joker Machine, um Risoniano Wari. Ele é um antepassado em comum das duas subespécies de Risonianos e os Areas que é a espécie desse areal aqui. Já fiz um vídeo sobre ele, você não viu, clica aí no card. O Joker Machine é basicamente uma versão do Joker que não tem sua mente focada em palhaçada, ele possui uma mentalidade estável e conhecimento de batalha. Ele é capaz de elaborar complexas ilusões, a mente desfocada do Joker jamais conseguiria fazer, e o seu maior poder... O distingue do Joker é a habilidade de controlar totalmente o seu próprio ser. Ele pode reescrever a sua origem, a sua evolução, dar novos poderes, alterar a sua biologia como bem quiser. E é dito que o fato dele não ter um DNA foi uma alteração que ele fez. Pra poder estar dentro do Omnitrix. Ó, oh, se vocês quiserem saber mais sobre esse alienígena. Eu fiz um vídeo todo sobre ele aí, né? A história do Joker, Machine e tudo mais. Clica aí no card. Em quinto lugar temos aí o Zartet. Embora tenha o poder de virar um conceito vivo. E lutar contra entidades abstratas. Ele na verdade está aqui nessa lista. Pela sua enorme durabilidade. O Zartet, que na verdade é Tetrax. De trás para frente, não sei se vocês perceberam. Ele é uma mutação petro né? Que ele é feito em um material chamado Tadenita Branca. Sim, esse aqui é feito de Tadenita. Só que é Tadenita Branca. Não é não é a convencional. É dito ser tão resistente que se todo o metaverso, ouça bem, metaverso do amino, explodisse junto com a sua Matrix, que é basicamente uma dimensão abstrata de múltiplas camadas, a tadeneta branca ainda estaria inteira vagando pelo vazio, deixado pela destruição da existência, junto com entidades absolutas que controlam o aminoverso. Por isso, um Petrosapen feito inteiramente tadeneta branca sobreviveria à destruição de tudo. E o mais cabuloso disso é que toda a sua Cristal é baseada nessa Tadeneta, fazendo ele ter um enorme poderio. Em quarto lugar temos aí o Pesadelo. Cara, o Pesadelo ele é um tipo de ectonurita abstrato que funciona como uma entidade. Ele tem o poder de induzir seres a dormir e ele pode governar os Pesadelos e ganhar mais poder por governar esses sonhos, para ampliar suas próprias habilidades. Aí uma cópia genética desse ser foi feita no Omnitrix. Ele se torna mais forte em relativo a quanto de energia de Pesadelos ele absorver. E aí nessa pergunta, e se o planeta inteiro for posto em seus pesadelos? E se a galáxia inteira for posta em seus pesadelos? E se os sábios celestiais forem postos em seus pesadelos? Quanto de poder ele ganharia pelos pesadelos extradimensionais e incompreensíveis de criaturas tão poderosas? A resposta é muito simples, galera. Se múltiplas dimensões caírem aos poderes de um único pesadelo, ele ganharia o status de entidade abstrata estupidamente poderosa onde ele seria capaz de destruir todas as camadas da matrix e até mesmo a matrix da matrix é loucura é uma dimensão ainda mais transcendente no núcleo de toda a existência que tá além das várias camadas e tratas da matrix o pesadelo ele também possui uma realidade própria e lá todos os pesadelos da existência são gravados de maneira atemporal por exemplo a pesadelos futuros de seres que nem tiveram esses pesadelos ainda existindo lá e o pesadelo pode criar ilusões e além disso ficar perto dele ou de sua realidade por muito tempo destruir a sua mente então cuidado com esse pesadelo aí galera esse realmente é o seu pior pesadelo em terceiro lugar temos aí o Blackstone e também o Chronobird o Blackstone ele é um alien incrivelmente poderoso devido ao seu potencial de manipular todos os tipos de energia de maneira ilimitada o Blackstone ele possui a capacidade de absorver qualquer tipo de energia até anti-energia também e quando ele absorve as suas células aprendem a produzir aquela energia e ela fica gravado no seu DNA tá entendendo como se fosse uma biblioteca de poderes. Você pode até pensar, ah, mas isso é um poder muito simples. Cara, começa a pensar com outros olhos, expanda a sua criatividade. Imagina isso. E se ele absorver a energia da quinta dimensão? E o que é que acontece se ele absorver a energia de reinos multiversais? E o que é que acontece se ele absorver a energia do centro da criação? E o que, é que acontece se ele absorver a energia da matriz U? Tudo isso ficaria gravado nele como memória genética ele poderá usar o potencial total dessa energia. O Blackstone ele é feito de tadenita roxa mais existente que a convencional e essa Tadeneta intoxica metal. Também vale lembrar que o Blackstone no ápice já manipula a própria energia homem do relógio, que fica dentro do seu interior agindo como um órgão, né? por isso que ele, a gente vê que ele não tem o símbolo do Omnitrix, que fica por dentro. Isso faz com que o Blackstone possa adquirir o poder da maioria dos usuários do Omnitrix de maneira energética ou espiritual. O ápice também o faz saber de energias pan-dimensionais, podendo acessar total as energias vindas de várias dimensões. Recentemente, no evento dos UVLs, o Blackstone ele quase foi desintegrado pela energia cinética desconhecida do 4 Braço UVL. Todavia, faltando um Zeto segundo para ele morrer, ele conseguiu reter a energia e controlá-la melhor do que o seu próprio criador. Ou seja, ele venceu o 4 braços UVL. Assim, sem sombra de dúvidas, o potencial energético que o Blackstone tem é tanto, mais tanto. A sua ergo é mágoa que extrema, é incrível e absoluta. Já o Bird ele fica aqui também por causa que ele é predador do Blackstone, mas ele tem os mesmos poderes que ele. A diferença é que a espécie do Bird ele é mais selvagem e burra, só que eles são um pouco mais raros. Já a espécie do Blackstone é mais inteligente, então por isso é muito situacional. Há casos onde a presa poderia vencer o predador. E, obviamente, o contrário também. Mas é incrível de se notar o nível deles. O Chrono Beard, por exemplo, ele derrotou a Mayumi em velocidades superiores a um Zepto segundo E a Mayumi era a centésima Crystal Petrosapen, que é a espécie do Blackstone, da elite dos mais poderosos. E o legal é que, oficialmente, o Blackstone não está nessa lista que classifica os mais poderosos. Só que, claro, se ele tivesse, ele seria número 1, um, sendo o Crystal Petrosapen mais poderoso que há. Em segundo lugar, temos aí Divin Lord. O Divin Lord ele é uma cópia genética do vilão Agano, que é um Divin Sapien mutante no hominovésio, que essa espécie é a espécie a qual o Rei Eterno baseou a sua armadura, sendo eles exatamente iguais a ela. Bem, o, o Agano ele é exceção, ele não se parece com aquela armadura do Driscoll não, graças a sua mutação que alcançou poder o poder suficiente para a sua transformação do Omnitrix, está em segundo lugar nessa lista. Ele basicamente pode ampliar a sua agilidade e velocidade trilhões de vezes, fazendo seu DNA atingir um ápice maior tendo manipulação genética. Ele possui, obviamente, atributos físicos cosmicamente ampliados, ele também possui manipulação de omni-energia, podendo manipular todos os tipos de energia em as ilimitadas e em velocidades incomparáveis. Sendo dito que até um divin Night, ele poderia criar relâmpagos de energia, que poderiam alcançar... O Speed Freak, uma encarnação viva da força da aceleração, podendo manipular até mesmo a energia conceitual, o que lhe permitiria estar no mesmo poder das entidades abstratas da Matriz U, a dimensão abstrata com infinitas camadas de conceitos, onde a verdadeira forma dos UVDs existe com ideias vivas de maldade, emanando manifestações e avatares seus pelo Aminoverso. Agano e Divin Lord são tão transcendentes que é apenas um deles que existe como uma ideia abstrata. Essa ideia é cria versões físicas nos múltiplos universos que compartilham a mesma mente. A Lord do Agano é sempre querer se tornar mais forte. Nasceu mutado e sua carga de hacks era ilimitada, isso faz ter o potencial infinito. Agano e Divine Lord, respectivamente, poderiam treinar tanto que superaria todos os limites, podendo se tornar ultipotente e também metapotente. E agora, em primeiríssimo lugar, temos aí o Grande Homem. O maior de todos os homens. Aquele que guarda consigo o conhecimento de como toda a existência funciona. O grande Homem é um alien baseado no Capeco, né, tanto em fisionomia, tanto em características. O Capeco é um colaborador lá da UBR, né, que eu até tive o prazer de trocar uma ideia com ele. Foi muito massa esse dia aí. E o Grande Homem, ele tem uma origem atualmente desconhecida. Ninguém sabe exatamente de onde é que ele veio, mas ao que tudo indica, o lugar de onde ele veio está além dos multiversos regidos pela Matriz. Um de seus poderes é a omnimanipulação, podendo manipular muitíssimas coisas, matéria, energia, espaço, tempo, ideias abstratas, almas, consciências e o próprio tecido de todas as realidades. Ele pode manipular até mesmo a Matrix U e a Matrix da Matrix. O grande homem ele pode livremente alterar a sua composição corporal, como bem entender, podendo aderir vários poderes passivos. Mesmo sendo muito poderoso e em algumas circunstâncias podendo superar um sapo celestial com imensa facilidade, até mais fácil do que um pesadelo e outros aliens, a sua personalidade icônica é a sua principal fraqueza, por causa que ele acha que é verdadeiramente onipotente, sendo que não, ele é semi-onipotente. Como por exemplo... O Grande Homem ele não pode ferir as entidades absolutas presenças do Homem verso como o verdadeiro deus do Homem verso mas basicamente o Grande Homem ele pode fazer quase tudo. Então é por isso que ele está aí em primeiro lugar. Mas é isso galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dos, dos top 10 fanários mais poderosos do Homem Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!